Fala galera, beleza? Estou voltando aqui com mais um vídeo Essa vez, galera, trazendo para vocês mais um Roche League. Bom rapaziada, tô um tempo sem trazer hoje para você postar vídeo Mas já tô melhor rapaziada Então bora lá jogar o aqui mano Tem algum evento, rapaziada se você não deixou Não deixou o like, deixa o like aí se inscreve no canal aí Bora lá mano, bora casual mesmo rapaziada Não tem muito evento não porque não Tem nenhuma coisa para ter evento, tá ligado? Não tem nenhum Especial de Natal, nada, não tem nada ainda Até teve, eu acho que, especial de Natal Mas como eu não tava colinário Eu não consegui jogar, então Vai, esse daí, meu Vai o clássico, rapaziada, se você não deixou o like Deixa o like aí, se inscreve no canal Pra ajudar na educação. E bora lá pra zoeira, mano Mano, é muito difícil, eu tô jogando de manhã agora, tá ligado Muito difícil de encontrar alguém gente de manhã Agora foi rapidão, mano é Galera, não joga de manhã não, mano qual foi? Bora lá, na frente, mano Mano, acabei de jogar agora Acabei de jogar uma partida Acabei de jogar uma partida agora, mano E... Acabei de perder, mano Por 1 um a 0, tá ligado? Queria ter feito um gol, tá ligado? Mas a bola não entrava, mano de jeito nenhum, a bola não queria entrar Mano Caiu Cara também, os caras do meu... Ah, mano, já vou tomar um gol, velho Os caras do meu time também não tava tá jogando mal, não, mano Tava jogando até que vem Tô defendendo bem, eu fiz duas defesas Mas não o jeito gol não sair Bora lá eu Foi, foi, foi, foi, foi eu Tirei a bola Ah, ah. ah mano cara tava na minha frente velho, olha o gol mano Olha o gol mano Aí ah, o cara ficou na minha frente, se não tivesse ficado na minha frente eu não teria sido do gol Pum Ah mano, já começa a ficar pistola aí, arma o cara, eu vou deixar os caras bater agora. Pô, o cara começa a fazer cagada, mano. Eu devia ter pegado essa bola ali, mano. Mosque. Que merda, hein? Vai, vai, vai, vai. Ah, mano, joguei a bola no teu pé, corpo eu... Joguei a bola no teu pé, mano. Dormindo ali, pra ver se pegava a bola ou não. Ê Acelera, acelera. Acelera. É com calma, é com calma, é com calma. Ah, velho. Me bateu ali, mano. Ô. Acelera, acelera. Aí, tirei a bola. Nossa, deu uma bocada no microfone. Ah, vai, pega a bola. Ui, quase. Bora, vai, olha o gol, olha o gol. Gol, Olímpico. Ai, quase. Quase gol, Olímpico. Se eu bola não tivesse batido. Nossa, eu defendi a bola, mano. Nunca mais, mano. Nunca mais ia defender essa bola. Sem nitro ainda, não tava sem nitro. Vai defender essa bola, só Deus, ó. Ué, mano. É, ui. Quase, quase, quase, quase, quase, quase, quase. foi, quase foi. Não, não, não. Que merda, mano. Na moral, velho. 3x0, mano. Mas aquela defesa lá foi linda. Pode falar, rapaz. Pode comentar aí, qualquer coisa, mano. Foi linda aquela defesa. Tava sem nitro, mano. Mano, 3x0, rapaz. Vamos empatar isso aqui comigo. Os caras tão dormindo, velho. Tô tá na defesa o quê, mano? Vai ser na defesa, não teria sido, gol. Olha o gol! Quase. É, padrão. Ih! Vai, vai, vai. Ah, mano. Vai jogar sua mãe na... ...privada. É moral, mano. Torcei nido grande bagaça, velho. Acelera, acelera, acelera, acelera. É, padrão. É, aí, aí. Ah, não, não, não. Não, mano. Calma. Eu ia pegar a lenta ali, mano o cara pegou. Mano, aquela defesa foi linda aí, rapaziada. Pode falar. Mano. Aí, gol contra. Três dias depois. Rapaziada, eu... Eu vou buscar outra partida, porque aquela eu não ia dar mais não, mano. Eu tava fazendo gol contra, não dava dando mais certo não, mano. Voltei outra partida aqui pra ver se vai, mano. Tá alguma coisa. Olha o gol, já vai começar aqui, ó. Ai caramba, quase. Quase! Quase! Quase! A partida lá tava dando... 4 zero 0 já mano. E se eu quisesse eu ia conseguir alcançar, tá ligado? Se eu fosse profissional, daí ia ser de outro nível. Mas como eu não sou, não dava certo não. Mano. Tô nem proleza a bagaça aqui mano. Imagina profissional. ai caramba! Quase! Quase! Quase! quase. Pegou! Ah, minha assistência tá lá, ó Caramba, mano, que bagulho doido Vocês viram a comemoração do cara, mano? É, se não fosse minha assistência ali, ó A pelo de não seria gol, hein? Não seria gol, hein, rapaz Já vai Mano, esse carro, eu peguei esse carrinho aqui, rapaz Achei até que Ele é bonzinho, tá ligado? Mas não é tão bom, não, porque ele é Como ele é, ele é baixo Vai ter que pular mais alto pra poder Pegar a bola não, não consegue pegar a bola. Consegue bater na bola. Ai caramba, peguei. Defendi essa. Defendi essa. Ai. Salvei o time. Ai. Ai me ai. Ai, bateu. Ai mano. Ai me bateu do nada assim, mano. Pô. Ai caramba. Quase, quase, quase, quase. Tô sem nitro. Tô sem nitro. Fui. Boa, cara, boa, cara, boa, cara. Salvou o time. Salvou o time. Ô, oh, burro. Ah, mas na moral, mano. Se o cara não tivesse batido, ele teria pegado a bola. Acelera, acelera, acelera. Agora vai, agora vai. Uh. Ligou, ligou, ligou. Vai, vai, vai. Ah, mano, na moral, mano. Ninguém foi na bola. Pode de preguiçoso. Acelera. Não! Quase! Quase! Não! Ah mano, na moral, velho! Devo defender aquela bola ali, mano! Passei reto! Passei reto! eu passando reto ali! Na moral, mano, se eu não tivesse passeio passei reto hein? Nossa! Tô com tudo na bola! Olha o gol desse. Nossa, que golaço, mano. Que golaço. Não, tá de parabéns o cara que chutou a bola ali. Golaço mesmo. Caramba, o cara fez tudo sozinho, mano. Pegou no travessão, é gol, mano. Pegou no travessão. 4x1 já, mano. Mano, eu não tô mais conseguindo jogar o x -Liga, na moral. Faz um tempo ali que eu tô sem jogar, mano. Tô não passando. Galera, é, agora vai, agora vai, agora vai. Vai, mano. Alguém fica na área. Porra mano, eu toco, eu toco, a bola na área e os caras não vai mano o cara quer bater gol contra mano, seu fingidos Na moral mano Tá com a mãe pra ver se fica É boa, cara, é boa Vamos empatar essas joças Ah, foi meio cagada mas tudo bem Para cara bateu na bola, mas ah, vamos empatar, vamos empatar E aí é um, um gol garantido pra empatar rapaziada Vem, calma aí Olha o gol. Ah, a bola foi torto, Foi torta. Acelera. Acelera. Pagarinho. Ui. Aqui, ó. Boa! 3x4. Vou virar, mano. Vou virar, pô. Tô te falando. Vou virar, rapaz. Cara. Vamos virar. Nossa, mano. Que especial da hora, mano. Virar, não vai virar, mano. Calma. É ver o jogador cara jogar na... No jogo. Toda hora, mano. Tem como não Aí caramba, aí, qual, defesa boa, defendi, defendi Nice Mas não, não, não, Deu uma bundada, deu uma bundada ali Vai, sucedido, pega a bola Ah, adiantou muito, adiantou muito fazer essa bagaça Mas de boa, de boa, de boa, tamo ah, vai empatar ainda Tem que buscar o empate, rapaziada O empate foi pra dentro. Beleza. Vai, vai, vai. Boa, caramba! Ah, bati no cara ali, ó. Ah, estratégia de jogada, mano. Yes. Dá para empatar, hein? Dá para empatar, hein? Atrás que golaço, que golaço vai, vai o patão, mano. No último, no último segundo, um milésimo de segundo, mano. Moral, mano, eu ia ficar de boa ali, mano, porque se eu fosse ia dar merda, se eu fosse ia dar merda, então eu não fui. Vai os dois, vai os dois, vai os dois, boa, nice não vai empatar nessa minheta Caramba Fiquei reto Fiquei reto Não devia ter passado reto Nossa que defesa Que defesa Esquece é Ah o pai tá jogando muito Esquece é Aí calma aí calma aí Foi mal Foi mal, foi mal mano foi mal foi mal ah. Nossa, defendi a bola aí, já chegou Já chegou, se não fosse eu se não fosse eu mano Vai dar porrogação nessa bagaça Dois, um, porrogação Porrogação, acabou bem na hora Pode ir, pode ir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. É, parei a bola. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Tá lá! Gol da vitória, seus pontos. Ah, mano. Fez tudo sozinho jogado Ah, tá lá, mano. Na moral, mano. É isso aí, rapaziada. Tamo nessa. Esse foi o vídeo. Se você gostou, rapaziada, deixa o like aí, ó. Ou de virada, mano. Na apologação. É isso aí. Foi.